Ah, pro Murilo que não precisa dar tiro, viu, Murilo? Precisa, pode ser o um matador, mas matador de fazer gols bonitos, maravilhosos, que por sinal você é muito bom zagueiro. Se time do Palmeiras, você acredita que o time do Abel, quando ele coloca o Tabata, ele põe o Breno Lopes, há uma chance do Henrique e o Giovani jogar com a saída do, do, do Tabata, que sentiu a parte posterior da coxa e tá fora. Quando sente a parte posterior, ah, não é tempo, difícil, né? não dá. Você ah. acha que ele entra de Breno Lopes ou vai entrar de Henrique ou de Giovani? Para mim, ele vai entrar de Breno Lopes. Para mim também. Para mim também. que vai mudar que, isso aí. E nesse momento de final, e como os garotos têm oscilado, o que é normal, ele está contando com o jogador mais mas experiente. Mas normal, mas também não fazer gol no Paulista também. Me desculpa, é, viu, Veloso. O Dudu não fez nenhum também. Então, mas o Dudu é o Dudu, né? O Dudu tem é, é, é, seis é, é, é, anos de São Paulo, é, de Palmeiras. É, é um desmorido. Ele ontem fez uma grande partida, não. Mas foi para cima, de bro, cavou a falta. Ou falta, como você disse, o Souza, que foi falta. O Andy que fez isso. É, não o, sei. O Hendrick eu acho que sentiu esse peso. Não, você falou vê-lo de perto, né? Pressão, é, eu vi o jogo contra o Você viu o que lugar, ele não estava legal? Não tava confiança, confiança tá estava tá... com confiança. E o Giovane O Giovane eu gosto. Eu, eu acho também. acho que ele, um contra um, ele é muito bom. Ele Mas tem ele um vai de Pedro. Ele muito bem. Ele vai de Breno. acho que ele vai de Breno. O Breno está jogando bem. Eu já critiquei muito o Breno Lopes aqui. É, falou que o Rodrigo falou que o Tabata teve lesão na coxa. Lesão um, a dois a três. Se for grau 1, um, é 20 dias. Não, não se for grau 2, tá tá é fora. um mês e pouco. Se for grau 3, cirurgia. No Palmeiras? 15 dias está de volta. É, então, mas o campeonato acaba. É, aqui, ele tem... O Ele teve uma lesão aí, voltou. Três semanas pro último jogo, né? Tá. O último jogo tem três semanas. É, Eu mas... acho difícil. É, mas, acho difícil. mas também não é o. Difícil. Então Tabata vamos lá. que vai, que vai agora ser a tá, sensação, a verdade? A, sensação a verdade é: olha do só o Palmeiras, né? a administração do Palmeiras. Há quanto tempo não se fala de salário atrasado no Palmeiras? Há quanto tempo não se fala de prêmios? Há quanto tempo não se fala de crise de oposição? De Mustafá Conturce, que foi uma das piores coisas que aconteceu na história do Palmeiras? Fala a verdade. É verdade. Não, é, não. É verdade. Há quanto tempo? A única briga que está tendo é a da mancha. E aí um erro gravíssimo do Palmeiras de cobrar o ingresso a R$ reais. Me desculpa, está errado com o torcedor palmeirense. É um absurdo. Se uma família for a R$ 440 R$ 520, R$ Quatro pessoas. Então, a verdade, o plano família... Todo mundo tinha que pensar no, desse, nessa parada de fiel torcedor, avante, soberano. O plano família. Quanto que é o plano família? Quatro, quatro pessoas, seria 560? Não, vamos 300. Certo? Pensa num plano família. Você leva para... Não, mas eles pensam no dinheiro e esquecem do torcedor. Aí, num jogo como esse, cobrar 140 reais do torcedor... Me desculpa, que por sinal, na campanha... Diz que ia baixar o, o ingresso, ou não, Veloso? É, Valeu. parece que tinha essa promessa não, na a campanha. teve a promessa. Quando não, desculpa, Veloso, candidato. teve a promessa. Teve a promessa. Aí o cara vai lá no cinema, paga Eu li 60 agora reais que ela falou isso quando fez a campanha para presidente. Eu li agora, essa semana, ah. e que os preços foram aumentando. Hein, Veloso? Aí ah. o cara vai lá no Chiii. cinema, compra pipoca, aquele combo, aquele negócio todo. Ah. É tudo lindo. Ele paga 60 reais né? Depende, Mas vai no Cidade viu? Jardim, é, ali vai, de você é 200 conto. Então, já que tem três minutos, Veloso, quem foi o melhor jogador para você no jogo de ontem? Ontem, Gustavo Gomes. Não foi o Jefferson Paulino que você disse? Ah, ele foi o melhor do, do, do, dos dois. Ah, do, do, do Palmeiras e e Gustavo Gomes. Mas faz tempo que ele é o melhor jogador, o Gustavo Gomes. hein? estava aí. impressionante. Que jogador! Para e... mim ele é melhor que o Gamarra. Ele a bola tá fica andando, posta. ele chega lá na área para definir, aí o lance termina, ele volta no pique. E... Sacanagem! Ele é impressionante. Que jogador! Para você Souza quem Veiga. foi o melhor jogador do time? Veiga, para mim o, o, o Veiga. O Rafael do... Veiga. É, para mim o jogador. E para você Maravilha? Gustavo Gomes. Gustavo e Gomes. Tem feito a diferença faz tempo no time do Palmeiras. Disse bem o Veloso. Ataca, defende, vai, faz, faz cobertura, faz gol, tem Capitão do time, né? Vibração. Quer dizer. Caramba. Onze caras desses vai bem. Aí fica um time bem. reativo. É, reativo. Porque, Porque esse se é um fosse proativo. Reativo. Não, aí o cara fica jogando lá atrás. Aí, aí não aguenta. Aí não faz nada. Aí, é. Né? Esse é o tal do Romero. É proativo. Tá ativo. certo, aí então. É tem o Abel Ferreira falando enquanto quanto tempo a entrevista do Abel Ferreira? Então coloca. Teve um sentido único o jogo, teve um sentido único e teve um, um jogador da equipa deles que fez toda a diferença, porque se nós naquelas duas, três oportunidades que temos na primeira parte fazemos golos, em vez de ser um zero eram um três ou quatro, mas o, o goleiro deles teve teve muito bem e parece que ataria as bolas, é? as bolas iam todas direitas a ele. é isto e acabámos por, na minha opinião, com toda a justiça, ganhar o jogo. A gente sabe que no futebol, então aqui no Brasil, se tu não ganhas, é isso que eu lhes estou a dizer e é, é, é que lhes digo sempre para eles o difícil é ela ganhar de forma consistente. E se nós pensarmos que o que está para trás nos vai garantir alguma coisa, não aqui no agora. Estamos, estamos feitos. É preciso fazer mais, é preciso fazer melhor. Por isso, vos digo muitas vezes, o lema ano é fazer o mesmo, mas melhor. É quando ele ganha, é uma entrevista bonita na né, Souza é, outro cara. E eu vou é outra falar. pessoa, é não, outro, é? não é? Não é só o sujeito é... educado. Educado, mas agora, a, o... O tom de voz é abaixo, né? É, é... Porque o tom de voz quando ele perde, quando ele rouba, cara, o tom já sobe. Nossa. O tom de voz dele até, te... olha, o meu é, sonho, é um gênero, o mesmo. meu sonho. O sonho... O meu sonho era jogar em um país que que ganhar não era não era bom. Ele tá é. dizendo ali que aqui é o único lugar do Brasil que é que se você não ganhar. Vou mudar aqui. mundo você não é bom. Não é bom. Então É em todo Sim. lugar do planeta. Quando eu conheço o esporte, você conta. tem que ganhar. É. é, porque aqui ele comanda, ele comanda é. isso, né? É. Do jeito dele. Né? Aqui, quem disse que não ganhar, você não é bom? Quem disse que você ser segundo, você não é bom? Quem disse que você está em terceiro da FUVEST ou na, no Enem? No futebol, você pode ser o segundo. Por exemplo, o que for segundo do Paulista, vai ser legal para o Bragantino ou pro o Água Santa. Santa, vai ser maravilhoso, porque já é, porque o Palmeiras é campeão, e é por méritos, e também uma judia do VAR, né, que nada, ó, quanto o São Bernardo, e a falta aí, não, não é choro não, eu não choro, é, é VAR amigo? Eu só chorei na minha vida por futebol, duas vezes. duas vezes, quando eu perdi o título pro Corinthians, e quando o Corinthians caiu. Quando caiu contra o Grêmio. para verdade, caiu contra o Vasco aqui, né? É. Foi as duas vezes que eu chorei por causa de futebol. Eu não choro por causa de futebol. Sabe por quê? Porque jogador ganha milhões. Eu fui jogador. O jogador não tá nem aí com você. Eles não dão entrevista. Eles não fazem nada. Quando o Abel Ferreira sair do Palmeiras, vai curtir a vida em outro time. É assim que é. Agora, quem sofre mesmo é o torcedor. Agora, chorar porque o Corinthians é do na final, eu... <risos> o, o, o, o Luan ganhando 700 reais é por mês né? e sorteando pipa, e talvez eu vou chorar, talvez mas é nem eu, acho que eu fico bravo, fico triste. Mas chorar, desculpa, eu não choro por causa de jogador de futebol.